Sempre tem um, um lado que, que pega, no pé que tudo. Mas, mano, pode ter certeza que a camisa que eu visto é a camisa que você torce. Tá ligado? Que não só eu, mas como você, que é o melhor pro clube que você torce. Pô, eu quero sair daqui com título. Eu quero estar tá no clube e fazer o maior número de jogos possíveis. Eu quero conquistar mais aqui. Eu quero ser campeão aqui. Porque esse é o meu maior objetivo. E quando eu conquisto isso, você é o maior beneficiado também. Tá ligado, uhum. torcedor? Então assim, mano, eu, mas eu entendo também. Entendo que o torcedor ele fica, fica, bolado quando perde, mas faz parte, mano. E eu também fico. Eu só quero que eles entendam que a gente Você tá no mesmo time, tá né? Tá ligado que a Vocês gente não, junto, usa, não é ficar ah, vou perder hoje para chegar em casa e ficar, ficar bolado. Não, não vou, meu. Porra. Tá ligado? Como eu falei, eu trabalho pra caramba para chegar lá, mano, fazer o meu melhor. Aí eu vou lá e falho. Mas, mano, tem dia que acontece, mas eu sei que o meu trabalho vai mudar. Quando eu chegar lá também no próximo jogo também. Com o mesmo pensamento, mano, de que o que eu tô trabalhando vai dar certo, tá ligado? Não é, ah, eu tô fazendo isso, pô, eu tô trabalhando pra caramba, mas não deu certo. Será que eu tenho que mudar? Continua trabalhando, mano. Porque nada resiste ao trabalho, tá ligado? É. Total. O Arthur Pitt diz aqui, Salsal sal, Família E aí Marinho, como você leva a situação do Cartola? Pois como você disse que fica chateado com a derrota Você não imagina o quão chateado você deixa nós colocando você de capitão E você não tendo um gol Brinks à parte, você é pica, pivete eu... Sucesso demais, vem jogar no maior de São Paulo, Timão Cara, eu, eu, eu, eu na verdade, mano Eu na verdade, 2016 também, ó Eu, mano, fui o cara que mais somei no bagulho de Cartola Aí eu falo assim, velho, o tanto que vocês me cobram, se o pessoal do Cartola me pagasse também, eu tava rico, tá ligado? Mano, eu sei que as pessoas, mano, às vezes eu chego num lugar todo mundo, ó, oh, vou te botar de capitão, eu falei, não bota não, não bota não. Mas por quê? Ué, porque, porque se eu não jogar nada, tu vai me xingar. Não, mas se tu fizer gol, aí parabéns pra mim, filho. Porque eu sei que se eu for mal, mas vai me xingar, tá ligado? E a maioria das pessoas, mano... O, é. o Cartola começou... Tipo, você vê como é que é? Começou de graça, né, filho? Agora já pra, na Liga Pro, tu tem que pagar. Entendi. Tudo começa de graça assim, tem que estranhar, né, pai? É. Agora já todo mundo tem que pagar. Aí o que é que acontece? Eu, eu, eu recebo cobrança, filho. Ó, tu tem que... Mano, tá jogando nada, não tem que jogar. O meu Cartola não... Não tá rendendo Não, não tá rendendo. Aqui. Mas o negócio, por exemplo, tem que fazer gol, tá ligado? que daí o pessoal... Aí, exemplo, do, ano passado também a mesma coisa. Eu fui o cara que mais somei do bagulho do Cartola, o cara que mais fiz pontos e tal... O que eu ganhei? Porra, de... Porra nenhuma. Ninguém me paga nada. Mas o, o, cara, que ganha, o cara que ganhou, o cara que ganhou cartola. A Liga Pro, tal, tá, tal, tá, tal, tá, o cara ganha, né? Parece que ganha não sei quanto lá. Ah, Achei é? Tem uns prêmios, mas os jogadores que é. ele ganhou, é, é, pô. É, Mas uh -huh. e por que pra mim não vem? Ah, que agora que... quer dizer que eu só recebo xingamento. As, As que... boas, A né? A A não, é. não vem, né? É, mas assim, mas tá suave, filho. <risos> o Mário Neto 03, manda aqui, salve galera do Flow e Marinho. Marinho, você acha que o Tite deveria priorizar mais jogadores do, do Brasil, do, do brasileiro? do que da Europa para a Copa do Mundo, ou até mesmo para Eliminatórias. E parabéns pela boa fase. Eu acho que você deveria ser convocado junto com Gerson e Fagner. Olha, cara, eu não sei se é questão... É, se é questão do... de levar jogador só do Brasil ou só da Europa. Na verdade, é assim, cara. O treinador, é como eu tinha falado antes, o treinador tem uma visão, ele tem um grupo na mão, né, mano? Então, assim... Entre os caras que é da confiança do treinador E é mais que justo ele levar quem ele acha que é melhor Acha que vai contribuir mais Só que o, o mais importante também É a gente ter certeza que, que o nosso trabalho A gente poderia agregar Entendeu? Não é só pra ir lá, mano, passear É ir pra agregar, tá ligado? Eu sou um cara assim Todo mundo veio brinco pra caramba, mano Mas eu, pô, eu também né, sou, sou bonzinho também, né? Tá ligado? Eu só incomodo os caras também a parte, Aquela parte de direita ali Eu incomodo o zagueiro lateral esquerdo também é incomoda. Então, assim, se o cara quisesse fazer um teste lá, mano. Eu não vou te falar, ah, o cara tem que levar o, vários jogadores do Brasil pra Copa. Mas tinha vários jogadores, tipo assim, pô, que. A camisa vai, vai vestir a camisa da seleção, cara. E vai honrar a camisa, tá ligado? Tipo, eu sou. Eu era fã pra caramba, eu era não. Eu sou fã do Dudu pra caramba, que o Dudu, mano, a gente pegou o Dudu cinco anos voando no Brasil, tá ligado? E não teve muita oportunidade de ir pra seleção. Por quê? Porque, às vezes, porque ele joga no Brasil, a concorrência de fora também é muito grande. Mas, assim, para mim era o cara que merecia uma oportunidade. Pelo tempo, a, a, a o tempo que ele teve no Palmeiras, os, né, os anos que ele teve uh -huh. com resultado. Era um jogador bem regular, tá ligado? Sempre bem. Tá ligado? Você e achou é aquele filme Moneyball? Como é em português o nome, mano? É um do. É, é, é o Leonardo. Não, não é o Leonardo DiCaprio, não. É outro bonitão lá, Loirão. Qual que é o nome dele, cara? Brad Pitt. Brad Pitt, isso. O Brad Pitt é, e um gordinho que é comediante lá... Seth Rogen? Não, o outro. Que é amigo do Seth Rogen, só que é ah, mais baixinho. Não sei, não sei. Ah, não e sei. Esse eu... que tem o filme. Então, o filme é sobre beisebol. E aí eles pegam... É um time que tá falidão. E aí vem um cara, um gordinho, que é esse gordinho, e ele é tipo um cara de, de estatística. Então ele, sabe, ele tem as estatísticas de todos os jogadores de beisebol e eles montam um time baseado só nas estatísticas, tá ligado? E aí os caras começam a pegar um time que era fraco e... Dominar no campeonato. Isso aí inclusive é uma história real que, tipo, foi uma mudança que aconteceu, entendeu? Mas é, isso é um sentido da. de você levar cada um pelo, pelo desempenho e juntar a qualidade de um com o outro pra no coletivo Sim. dar resultado. Exato. Tá ligado? Porque às vezes os caras, antes lá no filme, né, eles iam compondo o time por nome de mídia, tá ligado? Aí os caras foram os primeiros que tiveram essa, essa troca. Eles não, vamos pegar, foda-se o nome do cara, vão analisar sem o nome, vamos ver o que, que o cara faz em campo. E aí eles montaram a estratégia baseada nisso e ganharam, tá ligado? É, mas é como eu falo, a gente tem vários jogadores né, cara, que, que merecem uma oportunidade. Eu falo que a questão de você merecer uma oportunidade... Não tô falando que você tem que ir para a Copa do Mundo 2022. Se for, glória a Deus, tá ligado? Mas eu, faço, eu falo na questão de oportunidade mesmo. Eu falo assim, poxa, como é que é sentir, tá ligado? Na pele, tá ligado? Botar a camisa da Seleção Brasileira. É. Pô, eu botei a camisa da Seleção Brasileira para torcer, eu me arrepiava, tá ligado? Eu me arrepiava. Então, tipo assim, eu fico imaginando como é que deve <risos> ser treinar com os caras, mano. Tá ligado? Isso é que é a maior coisa que eu fico pensando. Mano, deve ser da hora, tá ligado? Eu... Mano, eu fico olhando pros caras assim, mas dentro do campo eu fico, pô, vou dar vida, mano. Os caras vão falar assim, aí, esse moleque é bom, mano. <risos> tá ligado? Então, tipo assim, pra mim, velho, é algo surreal que eu fico pensando, que eu fico sonhando. Mas vai que, né, mano? Vai que papai do céu abençoa a cabeça do homem lá e ele pensa em nós. Seria fã, né? Tá ligado? Tá ah. ligado? O Just Nova Conta mandou aqui, Sal Sal Família. Eu acho que é o Just Bieber, fiz uma Nova Conta, né? <risos> é, provavelmente. <risos> é, será que teremos eleições em 2022? Esse tema carece de urgente debate. Sugiro convidar a na, jornalista Natália Viana, jornalista investigativa independente, ganhadora de vários prêmios e que recentemente lançou o livro Dando Colateral. É me identifique como Just. Tá bom. É, realmente é o Justin Bieber. <risos> é. Bom, é. O tu pai do. Oi? Tu ia falar alguma coisa? Não, se eu fosse responder no jeito que ele perguntou, eu ia falar um negócio aqui. Então, Vou falar tá. rapidinho. Não a respeito do que ele falou aí. É, tudo depende, entendeu? Da flexibilidade do rabo da Lagatinha. Por causa da televisão, porque a televisão esses dias, ela não tava pegando, tá ligado? Aí a geladeira meio que tava saindo água. E acabou que não pegou o ar-condicionado. Mas tá tudo é certo. É foda. <risos> É foda. Você entendeu também, né? Aham. Uhum. <risos> o, o pai do verde 420. Caralho, olha a foto desse cara, mané. Caralho, tá quase igual a eu é. o cabelo dele. Pai do verde 420. Boa tarde, Flow. Sou muito fã do Marinho, dentro e fora de campo. Uma pessoa muito humilde e carismática. Eu e meu avô somos santistas roxos. Desejamos todo o sucesso do mundo pra você. Você é fera, Marinho. Meu sonho meu sonho você aposentar o meu Santos você merece muita seleção te amo caralho esse cara te ama muito ok oh, é isso o cara, cara tá falando aqui que te ama de todos os jeitos é, mas eu mas é, é, exemplo é como como você falou né tem muita gente cara que gosta de você muita gente que te admira não só pelo teu trabalho mas pela pessoa Pois é, tá a gente ligado? tava numa vibe assim de falar hoje na conversa, os caras que vão lá encher o saco, mas os, os comentários estão a maioria, bem porque, né? Porque tem futebol assim que às vezes os caras gostam de você como pessoa. gosta de você como um atleta, mas como pessoa, tá ligado? Às vezes não gosta muito. E a gente tem que. Como a gente é, tá ligado? Junta o útil ao agradável, como eu. Entendeu? Que muita gente gosta do meu trabalho, mas também gosta da pessoa, porque. Eu sou isso aqui, né, mano? Seja aqui, e seja no. é um em ser casa. humano, no final das contas, né? O que importa é a assim, gente ser um bom ser humano, né? Ô, Jean, tem um videozinho aí agora. <risos> Demorou. É zoado o vídeo, cara? Não, é bom ser É bom. Ih, caralho. Ih, caralho. Vai, dá play aí. Salve, salve, rapaziada. Pô, Marinha, a gente tá aqui no Uruguai, curtindo um beck do pão. <risos> e tem a seguinte dúvida na minha cabeça. Por que, que todo jogador brasileiro quando vem aqui treme o pé? Ele é Gabiu! campeão! é campeão. Da onde ele tá? Valeu! No Uruguai! Que filha <risos> da puta, né? O cara, <risos> cara <risos> gastou dinheiro pra isso. Eu, eu curti, isso aí Xinga ele, vai. Não. <risos> Na verdade, você vai. Na verdade, só resuma pra mim aí a pergunta. Não, ele perguntou por que, que o jogador brasileiro, quando vai lá no Uruguai, é pipoca. Oxe, mas pipoca como? <risos> Na verdade, normalmente quem chega sempre nas coisas é só o, só, só o time brasileiro? Toma aí, é, aí. É que que é. É. Bom, Pivete, mas obrigado aí pela pela, pela, per, pela pergunta, né? Ele falou do Uruguai, né, mano? Mas só que é, acontece a mesma coisa quando vem pra cá, né? É. Só que é exemplo, eles, eles ganham lá de 1 a 0 e vêm aqui e tomam 4, aí Fica fora. Aí não sabe por quê. O Lamounier 13 diz aqui. Marinho, parabéns pela sua história e sabedoria que você demonstra. Você chegou a negociar com o Galo. Caso tenha tido alguma coisa, pode contar sobre. Tinha vontade de jogar aqui? Faz propaganda para o pessoal levar o um netão bombif <risos> KKK. Ah, na, ver, na, na verdade eu tive propósito de todo o time, vários times do Brasil, né? E aí pegou a que te interessava mais. Não, eu permaneci no Santos. Ah, sim, tá falando recentemente, então tu já é no Santos. Sim. Ah, pensei que fosse quando tu tava vindo, entendi. Porra, porra de, de pergunta, quer é que o cara fique é, falando. E é. ele, ele, falando, ele pediu até o Netão né Bom Netão Bombi é meu amigo, é. Esse aí é o Fera das Carnes. É, hoje, já vi, hein. Pô, lá em Santos, lá quando eu preciso de alguma carne lá, mano... Fala eu, com Eu ele. falo, Netão, faz uma costela pra mim, mano. Aí ele faz um, Mano, tópico de... Caralho, é... Ô, é você, todo... pega aqui, você pega aquele... Melhor amigo. Moço, você faz assim, Caralho! Nossa! Mano, top demais. Tá Às vezes, ter amigo é melhor que ter dinheiro, né? Eu acho ah, que mas tem, é. que junto, né? É. <risos> tem que ter dinheiro junto, né? Que eu, eu ter dinheiro junto. Eu gosto de eu eu eu ter amigo, assim, tipo, eu gosto pra caralho. Mas também gosto de ter dinheiro, né? Eu não tá sei lá. ainda. não mas, ah, mano, bom, mas você dinheiro, não sabe mas, do mano, mas, Marinho, ter, mas você ter, sabe... Mas ter dinheiro e amigo é bom, pô. É. É. Não, não dá pra ter um só também. É. Se você só tem amigo e não tem dinheiro, uma coisa tá errada. É. Mas se, você... se você só tem dinheiro e não tem amigo, tá alguma coisa tá errada. Você tem que ter os dois. É, tem que ter os dois. Não, pô. Se você só tem amigo e não tem dinheiro, tem tá alguma coisa errada, pô. É melhor do que, do que ter só não. dinheiro e não ter amigo. Não, mas você vai continuar duro. Você tá, você tá sem dinheiro, você vai continuar não, duro. Não, tu e... tá duro, mas aí teu amigo. Aí, tu, por exemplo, agora tudo. Eu, ah, eu... tá bom, o amigo vai ficar bancando sua vida toda, não. Não, cara. eu banco uma vez, o amigo banca outra, pai. Ah, mas não dá, não dá para viver assim, não, filho. Aí tu com dinheiro, tu tá sem amigo. Mas tu tá com dinheiro. <risos> Eu sou Deus também. <risos> o Vitor Dias diz aqui. Marinho, pergunta do meu grande irmão santista Danilo Luiz. Como é ser treinado pelo monstro Fernando Diniz? Ele parece ser energético e paisão ao mesmo tempo. Ele é diferenciado mesmo? E tem alguma semelhança com o São Paulo? Eu acho que... É um pouco diferente assim, né, cara? Mas assim, os dois gostam muito de jogar. Os dois gostam de jogar pra frente o tempo todo. Né? Os dois têm um pensamento de, de. Às vezes, não de resultado, tá ligado? Tipo assim, às vezes, exemplo, a gente classifica e ele fica, meu, no veneno. Aí tem jogo que a gente perde e ele não fica. Porque o que ele sempre fala pra gente não é como tu perde, tá ligado? Nem como tu ganha. Exemplo, ganhar o jogo jogando mal, ele não gosta. Tá ligado? O torcedor fala assim: não, mas é importante jogar mal e perder. E Só que meu, é, jogar mal e ganhar. Tá ligado? Só que assim, isso. No, no resultado final, teu time não evolui em nada. É. Tá ligado? Tu vai ganhar um jogo ali, aí perde dois, três, aí ganha um na sorte. Ele quer que, mano, que você tenha regularidade, seu time jogue bem. Hoje não deu pra tu ganhar. Meu, tu criou as melhores chances, teve a oportunidade, não deu. Mano, mas tá muito mais próximo de você ganhar vezes e título. Do que ganhar jogo, tá Tem. ligado? Porque ganhar jogo, um time vem aqui joga com igual os caras vieram e jogaram com 30 atrás. Aí ganha um jogo numa bola que eles acharam a bola. Só que, mano, tu acha que um time desse briga pelo título? Não briga, mano. Tá ligado? Com respeito, mas assim, os caras abdicam de jogar. E futebol bonito, mano, é quando você... É dois times grandes, porque um ataca, o outro ataca também. E daí, pra quem vê, mano, fica da hora. Tem mas aquela por, dança, né? É, mas pro torcedor que tá assistindo lá... Ah, oh, mano, o meu time não sai de trás. Aí o time dele faz um gol. Ele falou, não, agora é só manter o resultado. Olha a diferença como é que é, uhum. tá ligado? Mas ele tá odiando ali, porque se o time dele tomar um dois um tomar o segundo, tomar o terceiro, os caras também, os caras foram pra lá, abdicaram com medo de jogar, tomaram três Aí é que eu falo. O importante é jogar jogar bem com a consciência de o teu trabalho vai dar resultado, tá ligado? Vai dar resultado. Não vai ser por um jogo, não. Vai ser o resultado a longo prazo também, assim, uhum. na questão de aprender. E o Fernandinho tem ensinado bastante a molecada lá é, não só os moleques também, mas nós também, tanto eu como o Sanches tá ligado, de falar assim ó eu, se você jogar assim, você tem mais chance de se dar bem tá ligado, de, de aparecer mais de, de querer a bola, de ser um time que, que seja o tempo todo elétrico assim, igual o São Paulo, era bem, bem louco assim também, mas são caras que, que ensinam na verdade, né, a jogar um bom futebol não. entendi, Marinho obrigado pelo papo, cara, foi muito foda Porra, não, mano. Foi eu, divertido. Eu gostei, mano. Eu gostei, mano. Eu tá que lá, uma... mano. Merda. <risos> não, eu tô brincando. Ah, eu tô brincando. na não. <risos> cara agora. <Eu> <risos> Filha da puta, né? Eu tô brincando. Caralho. Oh, mas eu que, eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade, tá ligado? De, de muita gente também ver quem é o Marinho de verdade, tá ligado? Porque muita gente fica achando que o cara é louco, o cara é maluco. Mas, pô, eu também sou um cara inteligente também. O um cara que troca uma ideia da hora. Sim. E o cara que... O que eu falo aqui, mano, o meu tempo todo é assim. Tá ligado? Mandar um abraço pro Tom, tá lá. Toda, toda a família que tá assistindo também. Boa. E é isso aí. É isso. Ó, queria agradecer mais uma vez os amigos da Puma aí, que mandaram pra gente essas paradas aqui. Wild Fala Rider na... da Puma. Wild Rider Novo da lançamento Puma. lançamento vai comprar, saiu sei, aí. Eles mandaram aqui pra gente. Nós vamos concursar pra vocês uma chuteira do Neymar. Foda. É toda bonitona. Bonitona, pá. E é isso. E porra, aí aqui o tênis aqui, ó. Aí sim. Filho. Dá pra ver, gente? Aí dá é, dá pra tá ver a, ver a sola dele, né? <risos> aqui, ó. É assim, ah, ó. É. é que eu sou gordo, <risos> né? E Atrapalha. nada elástico também, né? <risos> Mas é isso. Todo mundo que, que assistiu aí, muito obrigado pela moral. E até mais tarde, tem mais... tempo é. é, na verdade, não é só, só mandar um abraço pro moleque aqui. Cara, pode mandar quantos abraços? Infinito. Ah, mandar um abraço pro, pro, pro GP aqui. Cai Black, Caveirinhas, menino, tudo lá. Rar, raridade! É, moleque também, sangue bom demais. E quem eu acho que eu esqueci... Fala tua rede social, porra. Eu não precisa, pô. será? Pra quê? Então foda-se. Todo mundo já sabe né? <risos> Marinho. Marinho, só procurar Marinho lá e já era. Marinho. Marinho. Marinho é de isso. Azul Marinho. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Tchau. <risos>